A semana que vem, o governo vai começar a pagar as parcelas do Auxílio Brasil com valor aumentado. Mas, na prática, uma parte do poder de compra do benefício já foi comprometida. Jéssica, a faxineira, tem dois filhos e está grávida de oito meses. Com o que recebe, paga as contas da casa e sobra cerca de 200 reais para a alimentação da família. A dispensa é sinal do aperto que eles têm passado. Arroz, fubá... Farinha de trigo, macarrão instantâneo e o sal. É o que eu tenho para alimentar duas crianças, mais eu. Em julho, a menos de três meses da eleição, o governo conseguiu que o Congresso aprovasse uma lei para ampliar de maneira temporária as despesas com benefícios sociais. No caso do Auxílio Brasil, o benefício subiu de 400 para R$ 600 reais até o fim do ano. Essas despesas ficaram fora do teto de gastos do orçamento e do limite de endividamento do governo federal. A família da Jéssica é uma das 20 milhões e 200 mil cadastradas para receber o Auxílio Brasil, antigo Bolsa Família. Dinheiro que vai fazer diferença para ela, mas não tanto. A inflação tirou o poder de compra do benefício. A conclusão é de um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais e da Fundação Getúlio Vargas. Segundo os pesquisadores, o poder de compra do Auxílio Brasil de R$ 600 reais não é o mesmo que o de outro benefício, também de R$ 600, reais, lançado há pouco mais de dois anos, o auxílio emergencial. Nesse período, a inflação foi de 22%. Na prática, de acordo com os economistas, o valor do Auxílio Brasil deveria ser de R$ 732,12. Nós tivemos um processo inflacionário muito forte nos últimos dois anos puxados tanto pelo setor de alimentação, transportes e habitação, e que afeta mais pesadamente as classes mais baixas. Então, certamente, esse valor ele está aquém. O que as pessoas conseguiam comprar há dois anos atrás com o auxílio emergencial não vai ser a mesma quantidade que elas vão conseguir comprar no momento atual. Desde abril de 2020, o preço dos alimentos deu um salto nas prateleiras. A batata inglesa aumentou 71%, o feijão 72% alta de 84% no café moído, e no óleo de soja, o reajuste foi de quase 150%. Número que, para os responsáveis pelo estudo, penalizam ainda mais as famílias pobres e em extrema pobreza. Público desses benefícios sociais. O seu processo inflacionário está é, pegando mais itens alimentícios, né? ainda mais pesado fica quanto menor for a sua renda. Porque você gasta mais em alimento e com esses preços subindo, você vai ter que gastar ainda mais, então, chegando ao limite, você vai gastar quase 100% da sua renda só em alimentação. O poder de compra que a inflação corroeu fará muita falta para a família da Jéssica. O coração corta, tem dia que a gente tem, tem dia que a gente não tem, principalmente o leite. Dói demais você não ter condições de dar seu filho pelo menos básico, que é a alimentação.